É um avião? Não! É o um é um Superdinha! Super Superdinha! A palavra é pé. A paz, o amor, todos somos iguais. Esse é o valor da, do personagem. Superdinha! Segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, eu espero por você. Super Seguimos acompanhando. Obrigado, Yasmin. Media é 46 minutos. Olha só, talvez muitos não saibam, o Rio Grande do Sul. Tem um super-herói, é sim. E eu estou falando, sabe do quê? Do Supertinga, que surgiu a partir das histórias em quadrinhos feitas eh, por um morador aqui da periferia da capital. Aos poucos, ele se tornou tão importante que virou um grande exemplo, como você vai acompanhar agora no Fala Comunidade. Vai, vai, gente! É um pássaro? Não! É um avião? Não! É o um é um Supertinga! Em 2013, Paulo das Neves fez oficina de teatro e foi escolhido para fazer o personagem principal, o Super Tinga. Dentro desse, desse processo da oficina, o diretor gostou do meu trabalho e me selecionou para fazer esse papel. Um herói simples e amado. E hoje em dia ele nem pertence mais ao bairro, ele é um herói que representa a cidade de Porto Alegre, ele representa... Uh, o continente africano, ele tá em outras cidades e ele gerou outros heróis. Isso que é bacana, imagina, a família dele cresceu ao longo desses anos todos. Super Tinga! Super Tinga! A palavra é fé, tenha fé, muita fé. O Franklin ganhou uma revistinha aqui do Tinga, Super Tinga, né? Sim. O meu filho, a gente tem conversado um monte sobre a importância do Supertinga e aí ele disse pra mim, pai, tu também é que nem o Supertinga, porque eu dei vários exemplos de Supertinga pra eles. É legal ter um super herói assim na comunidade. Com certeza, né? A praça dele agrada bastante as crianças. É maravilhoso, né? Porque essa juventude aí precisa disso, precisa de energia, precisa de conhecimento, né? Olha, olha que lindo, os dois brincando. Eu tive a oportunidade de fazer uma, uma filmagem na África, em, em África Uganda, país Uganda, e, e lá, sem saber que o, o, as, as crianças já me conheciam o nosso trabalho aqui. Assim, acaba que a gente, levando toda essa paz, o amor, é, a gente acaba não, não sendo diferente, de, todos somos iguais, esse é o valor da, do personagem. Abraço para, para o super Tinga. Medir 49